Nossa, que legal! Oi, Márcio. Oi. E aí, tudo bem? Tudo. Vem cá, cara, posso usar um cantinho aqui da sua oficina para fazer uma experiência? Ah, lógico que pode. Ó, se precisar de ajuda, me chama. Fica ali. Ah, é pra... pode deixar. Obrigado. Ah, você já montou tudo direitinho. Muito bem, Zé. Olha, agora é só encher de água a primeira garrafa. Não era isso que você ia fazer? Era isso mesmo. Eu só não sei não faço ideia como que vou fazer para encontrar as notas pela água. Mas se bem que você é músico, você pode me ajudar, né? Claro! Zé, eu tenho aqui uma escaleta. Encha com água a primeira garrafa, que eu vou tocar uma nota e você tenta achar pelo som, tá? Tá bom. Não, não é esse som. Agora achei essa nota. Então já temos a nota Dó. Agora tente encontrar na segunda garrafa este som. Espera aí. Achei a segunda nota. Pronto, Zé. Já temos as seis notas do seu vibrafone. Pois é, mas sabe de uma coisa que eu percebi? Cada nota é uma quantidade diferente de água nas garrafas. É isso mesmo. Garoto esperto você, hein? A chave de tudo está aí. Cada nota corresponde a uma proporção de água dentro da garrafa, em relação à garrafa cheia. Cada nota corresponde a uma frequência do som. Frequência das notas? Sim! Nas frequências mais altas, ouvimos os sons mais agudos. Nas frequências mais baixas, os sons mais graves. Os físicos da área de acústica mostraram que numa escala de Dó a Dó, a razão entre a frequência da primeira nota Dó mais aguda e da outra nota Dó mais grave, por exemplo, é exatamente 2. E se eu fizer o mesmo com Ré, dá certo também? Dá sim! A razão entre a frequência de uma nota Ré mais aguda e a de uma outra nota Ré mais grave, ou de uma nota Mi e a de outra nota Mi também mais grave, e assim por diante, é sempre a mesma. Dois para um. Usando as razões, podemos encontrar as frequências de todas as notas. Você sabia que é através dessas razões que um luthier faz um instrumento musical? Luthier é o nome dado ao profissional que faz instrumentos artesanalmente. A palavra vem do italiano liuto e do francês lute, e quer dizer alaúde. O alaúde foi muito utilizado na Europa durante a Idade Média e o artesão responsável por sua fabricação era chamado de liutaio na Itália e de luthier na França. Um dos mais célebres luthiers da história foi o italiano Antonio Giacomo Stradivari. Ele construiu alguns dos mais notáveis instrumentos de corda entre os anos de 1700 e 1722, considerados o período áureo de sua carreira. Até hoje, se discute que técnica era essa utilizada por Stradivari, que fazia com que a sonoridade dos instrumentos fosse tão impressionante. Deve ser legal fazer um instrumento assim, manualmente. E o que mais é preciso saber para construir um instrumento? Para você se tornar um luthier de verdade, você precisa saber encontrar todas as notas da escala cromática, através de proporções. A escala cromática é a escala musical completa que tem 12 notas. As 12 notas são essas aqui, olha, todas as notas brancas e pretas da escaleta, ou do teclado de um piano, se você preferir. Vamos lá então, calcular o intervalo entre as notas numa escala cromática. A frequência da primeira nota da escala que vamos usar, que é dó, será x, e a razão entre as frequências de duas notas consecutivas, r. Então teremos que dó tem frequência x, dó sustenido tem frequência r vezes x, ré tem r ao quadrado vezes x, ré sustenido r ao cubo vezes x, mi r à quarta potência vezes x. Entendi. E seguimos assim com todas as notas até chegar a r elevado à décima segunda potência vezes x, que é o segundo dó. Assim, construímos uma tabela de frequências da escala cromática, que nada mais é do que uma progressão geométrica de razão R, que é a razão das frequências de duas notas consecutivas na escala. Ou falando de outro modo, cada frequência é igual à frequência anterior vezes a constante R. Comparando o primeiro dó, com o segundo dó da escala cromática, a gente sabe pela física dos sons que a frequência do segundo dó é o dobro da frequência do primeiro dó e também é igual a r elevado à décima segunda potência vezes x. Fazendo as contas, descobrimos que r é igual a raiz 12 de 2, que é igual a 2 elevado a 1 um dozeavos. Este é um número irracional, ou seja, não pode ser escrito como uma razão entre números inteiros. Para esses cálculos mais complicados é que existem os logaritmos. Hoje você pode obter o logaritmo de um número positivo qualquer apenas apertando a tecla log de uma calculadora científica. Antigamente se usavam as chamadas tábuas de logaritmos. O cálculo logarítmico foi introduzido em 1614 por John Napier, um Lorde Escocês que passou mais de 20 anos desenvolvendo uma técnica que simplificou a resolução de problemas complexos de cálculos numéricos. Ele substituiu multiplicações e divisões por adições e subtrações, o que na época facilitou artes como a da astronomia e da navegação. O logaritmo revolucionou os cálculos matemáticos e, ao longo dos anos seguintes, novas tabelas de logaritmos foram criadas, a partir do raciocínio inicial de Napier. As calculadoras modernas, mais completas, contam com a função logarítmica. Então, quer dizer que precisamos aplicar a tábua de logaritmos para simplificar o cálculo de R? Isso mesmo, e é simples. Para isto, a gente aplica logaritmo em ambos os lados da igualdade e usamos suas propriedades para descobrir quanto vale o log de 2. A gente usa uma tabela de logaritmos ou uma calculadora científica. Assim, descobrimos que log 2 é aproximadamente 0,301. Fazendo os cálculos, concluímos que log de R é aproximadamente 0,025. Agora que a gente tem o log de R, como que a gente faz para achar o R mesmo? Fácil! A gente vai encontrar esse valor usando o antilog. Em matemática dizemos que o antilog é a função inversa da função log. Nesse caso, é o número cujo log vale 0,025. Pela tabela, esse número é aproximadamente 1,059. Agora que já temos o valor de R, precisamos descobrir o valor de x para saber o valor das frequências de cada nota da escala cromática, para você construir seu vibrafone. Bom, nós usamos as seguintes notas. Dó, Ré, Fá, Sol, Lá, Dó. Isso mesmo! Bom, devemos lembrar que a nota Lá é universalmente conhecida como a nota de referência para calcular a frequência de todas as outras notas. Ela é a nota usada para afinar instrumentos musicais. O diapasão, usado para dar a nota de afinação aos instrumentos, emite uma frequência do Lá em torno de 440 Hz. Como já sabemos o valor da frequência de Lá e o valor de R, substituindo os termos, vamos descobrir a frequência da nota Dó inicial do seu vibrafone. A partir desse valor, de X igual a 262 Hz, é possível saber quais as frequências das outras notas, bastando multiplicar esse valor pelas potências de 1,059, o valor de R. Assim você já aprendeu o primeiro passo para se tornar um luthier. E agora, que tal você tocar um pouquinho do seu vibrafone para a gente ouvir, hein? Ah, <risos> demorou. Vai lá.